Olá amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Associação Médico Espírita de Osasco, ao quarto curso da AME Osasco, quarto, ex, quarto curso esse é ser denominado o Ser Interesistencial, que começamos aí semana passada eh, com a presença de nossa querida amiga Fernanda Amaral, eh, fazendo abertura, fazendo apresentação do projeto, nossos queridos convidados especiais, de toda a equipe que estará participando de hoje em diante até o dia 7 de dezembro. Esse curso que tem sido promovido pela AME Osasco, como eu já coloquei, em parceria com o Grupo Assistencial Espírita Ismael, e com o apoio da União das Sociedades Espírita de Osasco, da Associação Médico-Espírita do Brasil, que, aliás, um grande abraço para quem está nos acompanhando pelo canal da AME Brasil neste momento, e mais três queridos parceiros, a Comunhão Espírita de Brasília, o SENOL, Centro Espírita Nosso Lar, para aqueles que vão nos acompanhando pelo Senol TV, um grande abraço. Igualmente para aqueles pelo canal da Comunhão Espírita de Brasília e pelo canal da Federação Espírita do Distrito Federal, da FEDEF. Um grande abraço a todos vocês que vão nos acompanhando através desses meios de comunicação. É, para vocês que vão chegando hoje pela primeira vez, inscrevam-se no canal da né, que tem alguns conteúdos exclusivos. Além deste curso, que vai até o dia 7 de dezembro, como já disse, temos aí... Nosso programa de entrevistas, é, o AME Osasco e Você. Neste mês de fevereiro que passou, nós tivemos uma discussão bem bacana com convidada convidado especial Aline Pereira, psicóloga, membro da AME Osasco, é, coordenadora do Departamento de Cuidados Paliativos, em que foi discutido o tema é, luto. Luto. Tema super importante para esse nosso momento. E daqui duas semaninhas, a gente vai estar falando sobre isso na próxima semana, estaremos aí num novo programa, com a doutora Talita Junqueira, discutindo o idoso e o isolamento social, trazendo aí aspectos da saúde mental, da saúde física, eh, a importância da espiritualidade, nesse momento tão complexo, em especial para os idosos, que têm vivenciado uma situação bem eh, atípica para estes nossos dias atuais de pandemia. Agora sim, né? grande abraço para esse nosso querido convidado, Grande Luiz Raposo, presidente da União das Sociedades Espíritas de Osasco. Seja bem-vindo e muito obrigado, meu querido, pela tua presença, que não será é, a primeira e última, pelo contrário, a primeira de algumas durante esse ano. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alejandro, Fernanda, Regina, toda a equipe da AME Osasco, pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando com vocês, a gente poder... É, reflexionar um pouco sobre um tema que é tão caro e importante para todos nós, né, é um tema que vai perpassando a vida de todos, né? é o que nos dá sentido, então eu fico muito feliz com o convite, né, e vamos esperar que seja proveitoso, tanto para nós, quanto para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, né, minha boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos, viu, obrigado. Regina, boa noite, seja bem-vinda, e com certeza será proveitoso, né? Com certeza. É um grande prazer estar aqui participando desse estudo via YouTube. Ainda bem que a gente tem a tecnologia para se aproximar das pessoas e levar aí um conteúdo, levar um conhecimento diferenciado e complementar aquilo que as pessoas já conhecem. né? Então, é uma grande alegria estar aqui compartilhando esses momentos com vocês e com todas as pessoas que estão no chat, no YouTube e nos demais canais que foram apresentados aí. Olá, Fernanda, boa noite, querida, seja bem-vinda, mais um encontro. Boa noite, pessoal, boa noite, Alê, Regina, Raposo, um prazer ter você conosco, gratidão por ter feito todo mundo está falando aqui das aulas do professor Raposo, oh, da próxima aula que for online você me chama que eu quero assistir, hein, por favor, não esquece de me chamar, um prazer estar com todo mundo por aqui, vamos para a nossa primeira reflexão desse curso com aquele objetivo de realmente trazer essas reflexões para a nossa vida, né, como isso toca a nossa vida, só lembrando para o Ale, que se acha muito novinho, que o meu caderninho está aqui, tá bom? Eu Joia. espero que o seu também esteja, para você não perder nenhum detalhe. Não conheço o caderno, não sou da época ah, dos cadernos. Não é da época do caderno. Raposo, você não vê a cara dele tão novinho, né? Ele não sabe o que é um caderno. Bota aí no chat, quem já está com caderninho apostos? Caderninho apostos, o meu está aqui, ó. Olha o oh, raposo aí com o caderno. Caderninho, maravilha. pô, tá lá. Tamo junto, raposo. Caderninho. Maravilha, maravilha. Olha ah, lá, Regina ah, lá. também. Que beleza, gostei da capa. Gostei da capa. Agora que vai. Beleza. Agora, Agora lá. vai. Vamos aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. gente. Para vocês que estão chegando hoje pela primeira vez, não assistiram é, a live da semana passada, da introdução do curso, é, e, e quiserem ter contato com a programação, algumas pessoas tiveram dificuldade para... Né, acessando o site, obter a programação e já está certinho. A gente fez isso agora no finalzinho da tarde. É só acessar o nosso site. Tem um banner lá agora de frente. Um clique aqui é, no Morada Ismael.org. www.moradaismael.org. Www é só clicar e desce a programação inteira, baixa a programação inteira em PDF. É, se inscreva no canal, como já disse como diz a Fernanda vai ativando o Sininho deixando já seu like o seu joinha né para quê? para que esse nosso momento possa alcançar o maior número de pessoas possível né dada inclusive a importância do tema é, estamos começando hoje um módulo 1 um, dividido em quatro temas é, e o um módulo um que tem como tema central Deus e esta nossa primeira é, momento de reflexão como colocou a Fernanda é o que é Deus? Que pergunta é essa de Kardec, Raposo? Eu acho que a gente já dá para começar é, citando a seguinte frase, e aí já lanço para você, que é uma frase que Leon Denis, recordando Victor Hugo no livro O Grande Enigma, nos diz assim: Deus está acima de todas as denominações, e se o chamamos Deus, é por falta de um nome maior. Essa é uma fala de Victor Hugo. É, que está citado no Grande Enigma. E eis que iniciamos, então, essa nossa grande jornada discutindo o Criador, que não é simples. E eu colocaria que Kardec foi extremamente audacioso quando ele questiona o que é Deus. Ele não está preocupado em perguntando quem é Deus. Ele tenta é, questionar através daquele método que é inserido no Livro dos Espíritos, e recebe uma resposta da espiritualidade maior, é, citando atributos. Então, é uma tentativa de definição através de atributos. Vamos lá, raposo. E aí? E essa pergunta de Kardec, no livro dos Espíritos, questão 1? Tá fácil, Tá fácil. Tá Pertinente esse, esse apontamento, essa, essa frase que você trouxe, né, Alejandro, de Victor Hugo, né, que é colocado no grande enigma, né? Porque realmente é, palavras são insuficientes, né? E palavras são signos que nós utilizamos para tentar definir coisas, né? E, e a gente tem um grande problema quando a gente tenta definir algo que não temos a capacidade de definir. Né? E aí realmente, aí a gente vai para a doutrina espírita e como Kardec coloca na questão número 1 um, e depois nas seguintes, né? ele, é interessante que é, Kardec ele não tenta é, fazer uma defesa de uma existência de Deus, isso não é o propósito de Kardec. Ele não faz uma defesa. Ele é muito diferente de outros filósofos. Quando a gente olha né, a filosofia clássica, a, a, a, a contemporânea, né, você tem sistemas, né, por exemplo, Descartes tenta defender, fala: olha, como eu posso é, chegar num Deus através da razão? Ele tenta criar um sistema para isso. né? Tomás de Aquino também faz: ele faz toda uma súmula, falando: puxa, como eu posso é, fundamentar a existência de Deus? Né? É, Santo Agostinho Santo Agostinho já está lá no século IV né? ele também vai ter todo, vários livros falando sobre a existência de Deus e como eu posso falar que ele existe mesmo Kardec não faz Kardec não tenta def defender isso ele não perde o tempo com isso mas olha que interessante mas ele usa uma coisa muito importante ele usa a ciência porque olha que coisa interessante, né? É, apesar de nós termos, né, quando a gente pega a Doutrina do Espírita, o Livro dos Espíritos, a primeira questão é o que é Deus. A gente sabe que não começou com essa questão, mas em termos de ciência, para filosofia, ele apresenta como a primeira questão. Que depois a gente pode falar sobre isso. Mas olha como é importante a gente pensar. Então, como que Kardec chega na existência de Deus? Olha que coisa bela e, e tão, tão belíssimo, né? Ele primeiro tem contato com o quê? Com os espíritos, as almas daqueles que desencarnaram. É através, depois, dessas, desse contato com os espíritos que eles vêm e falam que existem leis naturais e leis morais e são esses espíritos, olha que beleza, que vão dizer que existe Deus, um Criador uma causa primeira, olha que coisa belíssima. Então ele fazendo uso da ciência, então percebam que é, é muito importante nós termos isso, né? Tanto nós como espíritas, né? Ou até aqueles como simpatizantes, né? Isso é importante também de destacar porque, olha que coisa interessante, o espiritismo ele está muito além dos muros de religião ou de, da ciência vulgar, como a gente conhece, ou a própria filosofia. Ele trespassa isso. Tanto que quando, né, Alejandro, Regina e Fernanda, a gente vai travar conhecimento sobre a literatura de Kardec, Daqui a gente vê o quê? Que nas sessões espíritas que ele fazia, nós tínhamos o quê? Católicos, protestantes, não é? Olha que coisa, quer dizer, ele, ele estava além disso. Estava além disso. Por quê? Porque ele traz um conhecimento seguro. Então, vamos lá. Então, olha que coisa bela. É são exatamente fazendo ciência que ele percebe que existe um mundo espiritual seres que vivem além da matéria esses a partir dessa ciência que ele vai fazer umas perguntas que ele vai fazer a catalogação ele recebe que existem leis naturais leis morais e existe um criador a partir daí ele começa a fundamentar. Então Aí ele, aí ele coloca então, toda a definição. Então por isso a gente tem o quê? A importância de saber, tá? Kardec não perde o tempo em, em falar que Deus existe ou não. Ele já fundamenta isso pela a própria ciência que ele, que ele encadeia na doutrina, demonstra isso. Isso é muito importante. Agora vamos lá, mas é claro. Agora uma ciência, e o espiritismo também tem uma outra coisa muito importante. Ele trata do quê? O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Esse é o objeto de estudo. Essa é uma outra coisa muito importante que a gente tem que ter. Mesmo para discutir Deus. O objeto de estudo é o Espírito. Para qualquer ciência ou filosofia que você vai fazer um estudo, você também tem que ter um ponto de partida. E aí que está a beleza. O ponto de partida é quem? É o Criador. É por isso que ele precisa tocar nesse ponto. Para eu poder falar de mim, desse o Espírito, essa coisa que é tão cara para nós e tão importante nos dias de hoje, né? Eu preciso também, então, falar do que é esse início, e o início é Deus, né? é a criação, por isso ele começa por lá. Aí, agora, o importante que você falou, Alejandro, e muito bonito essa frase de Vitor Hugo, né? onde fala que é uma palavra que só não pode se definir. Né? É, Kardec vai tocar também nisso, né? apesar dele falar lá é, inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. Né? Então, e aí, ele vai falar, perguntar, puxa, podemos definir então Deus como infinito? Mais ou menos isso, a segunda questão, né? Aí, quem quiser, depois, os internautas que estiver nos acompanhando, quiser é, consultar, na Revista Espírita vai ter um pequeno artigo e vai falar sobre o infinito. Então, é muito importante isso. Mas olha que interessante, olha que beleza. Ele vai chegar no seguinte, falar assim, olha, é, querer definir Deus, que é uma palavra que você não consegue definir, algo que você não tem capacidade de definir, por outra que você também não conhece, é insuficiente porque olha, olha como a razão nos toca como é que eu vou definir o um infinito não tenho como, eu não sei ele, ele não é palpável, é abstrato ah, as estrelas são infinitas eu não tenho, não, não divisa a razão não divisa isso, então quando eu tento definir Deus com a palavra infinito é como se eu pegasse algo que eu não conheço para definir algo que eu também não conheço ainda mas, agora é a grande jogada e aí de novo com o que você falou, Alejandro muito bem, encadeou. Como que eu posso, então, ter uma concepção de Deus? Como que eu posso conceber isso? Através dos atributos. E aí está a beleza, então. Tá, eu não consigo é, saber esse ente, saber o que é esse Deus. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho um sentido, como diz também na doutrina espírita, né? Ainda me falta um sentido. Mas com os atributos, eu consigo, eu consigo chegar próximo disso, pelos seus atributos. Eu não quero estender falando de atributos, eu queria, de repente... Eu, eu, Alejandro, eu passo a palavra para alguém ou você ou você passa ou, como, como vamos, que vamos lá, vamos, vamos discutindo mais. Tem uma pergunta. Já tem uma pergunta. pergunta aí. Vamos pergunta. lá. É, tá. Porque são pelos atributos, né? Os atributos sim, nos fazem sim. isso. Então eu falo que puxa, é, ele é onipotente, ele é único, ele é soberanamente justo e bom. E agora também tá outra coisa muito importante. Por quê? Olha que, que beleza. Quando eu então começo a tentar compreender sobre os seus atributos, isso me facilita a vida. E aí tá a prática do porquê eu entender, tentar entender, entender o Criador através dos atributos. Porque faz com que eu entenda melhor a minha vida e viva melhor. É, vou dar um exemplo. Por exemplo, é, quando eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom, que é um atributo dEle, isso no infinito. Olha, cada vai falar isso. Ele é infinitamente justo e bom. E é importante eu entender esse infinito porque ele quer dizer que ele tira qualquer coisa que não seja isto. Ou seja, quando eu falo Deus é bom, eu não posso imaginar que exista nada de mal, não existe o antagonismo, não existe o mal. Ele é bom, ele é na sua é superlativista, é na sua capacidade máxima. Ele é bom. E ao infinito. Bom, se ele é soberanamente justo e bom, eu não consigo então pensar em penas eternas, em flagelos eternos, em sofrimentos eternos, em um inferno. Olha que beleza! Então, aqui talvez tenha uma chave muito importante da, da importância do entender os atributos de Deus. Ele faz com que eu Tire algumas quimeras, alguns conceitos que regem a minha vida e regem os meus atos. Esse é um deles. Então, quando eu entendo que ele é soberanamente justo e bom, eu penso, puxa, peraí, então eu não posso ter um criador que condene alguém a um inferno. Eu não posso pensar que se Deus é soberanamente justo e bom, eu sei, olha que beleza, eu sei que mesmo aquele meu amigo aquele meu irmão que me atinge, que me massacra, ele também vai chegar lá junto comigo. E eu tenho que ser caridoso com ele. Vou, vou parar um pouco por aqui, porque eu falei demais. Eu não sei se... É, antes de eu entrar, em, de repente, eu teria outros exemplos. É porque a gente anota muita coisa, a gente sim, vai sim, reflexionando, né? Muita coisa. É, é mas eu não sei. É o caderninho, Fernanda. É Fernando o caderninho... Você vai pegar Ludo, emprestado, Raposo É, Manda uma não, foto no zap, Raposo Manda uma foto no zap do seu casamento. É, mas, mas é, gostaria de ir por essa toada, Alejandro Legal. Então, dessa da importância de Deus Eu gosto de pensar isso, nesse vinculado isso. Ah, e outra coisa que também você Desculpa não passar a palavra ainda Mas é muito importante a gente falar isso, né Você pontuou também muito bem, Alejandro Você falou que é Deus, né Essa é outra coisa importante Essa é outra coisa muito importante é, a pergunta que é Deus, também, Kardec, faz uma amarração filosófica muito boa, e ela vai com atributo, ela vai no atributo, né? Quando ele vai falar que Deus é imaterial. Olha que beleza. Quando ele fala que um dos atributos ele é imaterial, aí também tem uma outra dificuldade. Tudo que é minha percepção hoje, nós, eu, Alejandro, Regina, Fernando, nossos amigos de casa que estão nos acompanhando, tudo que nós percebemos é através da, nossa, da matéria. O nosso corpo é o veículo. Tudo através da matéria. Olha a dificuldade. Então, quando eu falo que Deus é imaterial, quer dizer que ele é algo que eu também não consigo definir ainda, mas que é totalmente fora da matéria. Meus sentidos, visão, tato, eles não são capazes de abarcar isso. Aí Kardec vai pegar o quê? Ele vai falar o que é Deus exatamente para tirar a figura do quê? Que a gente. Nós fazíamos o quê? Em vez de. Você vê, nós fazemos leituras erradas, né, você vê, é, nós, nós vemos que Deus criou, nos criou a imagem e semelhança dele, né, mas a gente começa a pensar que, que nós, que Deus é a nossa imagem e semelhança, né, nós fazemos o contrário, né, o nosso orgulho, né, tanto que a gente, por muitos anos nós criamos Deus como um velhinho de barbas e tudo mais, né? Esse que é Deus, Alejandro, ele quebra exatamente isso, né? não é quem é Deus, não é uma figura circunscrita. Aí Kardec, quando ele vai falar dos atributos, e vai falar exatamente dessa imaterialidade de Deus, ele dá exatamente esse exemplo. Ele fala, para quebrar até algumas é, alguns conceitos que nós temos, onde a gente coloca Deus como um ser humano, a gente coloca ele dentro de uma parede, a gente coloca ele num formato. Tomar água. Toma aí. Muita coisa. Manda aí, Fernando. Você tinha uma pergunta? Ou... Não, Entra o Entrar nessa discussão. Tá... Super colaborando no chat, muito bacana, gente. Muito legal essa troca, a ideia é isso mesmo, que a gente faça essa, esse compartilhamento de impressões, né? O pessoal falando sobre o que o Raposo comentou acerca dos atributos de Deus, como já mencionados, é, por outros filósofos e também pelos que o Raposo nos brindou citando. Mas eu queria uma coisa muito... Assim, que eu penso que é bem... É um rubicão, vamos dizer assim, nessa questão toda, é esse fato de nós um, frequentemente usarmos definições de coisas que não conhecemos para tentar definir Deus, né, e essa certa desorganização que acaba derivando disso, Porque, bem como o Raposo explicou, uma dificuldade mesmo, né, não temos linguagem é, capaz de fazer uma definição que seja um consenso para todo mundo, todo mundo diga, ah, sim, ok, né, não, não tem, não, não temos, estamos em processo de, mas não temos, né, eu queria jogar uma bomba no colo do Raposo, só porque eu quero ver o que tem nesse caderninho dele, eu queria fotos do caderninho dele, <risos> tô fazendo o meu, meu, Raposo, mim. Não tem, ó, anotei coisas aqui, eu vim da, da sua fala, meu caderninho já ganhou, ganhou risquinhos aqui, já anotei coisas, obrigada pelas sugestões de, de, de leitura e tudo mais. Mas eu queria perguntar, e para todo mundo, né, mas para o Raposo em particular, do ponto de vista filosófico, se você entende que essa dificuldade de uma definição clara, digamos, racional e lógica, aspas atrapalha ou não é, trazermos essa questão Deus para a nossa vida? Você acha que essa dificuldade de entendimento, ou, melhor dizendo, uma dificuldade de ter uma definição dita cara, pode dificultar esse nosso mergulhar, afas, né, em Deus, e estar em Deus mesmo, e, e, e trazer isso para a nossa vida, no dia a dia, ali na prática, o que você acha, Raposo? Meu caderninho já está postos aqui, vai de lá. É, vou responder, mas é claro, a pergunta é lançada também para o Leandro e para a Regina, né? Mas é, sim, ela, ela ele, traz esse, ele traz essa dificuldade, sim, Fernanda, eu entendo que sim, né? E fazer uma leitura da, da obra de Kardec, né? Ele vai também comentar sobre isso, né? Ele vai falar no, no a Gênese exatamente sobre isso. Ele vai falar uma frase mais ou menos assim, que é, se as nossas religiões e filosofias tivessem se fundamentado numa, num conceito, num estudo né e numa aplicabilidade dos atributos de Deus seria muito mais fácil para nós então sim, exatamente e aí ele vai exatamente naquilo que nós estávamos conversando antes né Esse, o, o entender né o que são esses atributos né é, no seu grau máximo faz com que eu como criatura e aí é o ponto, eu, eu como criatura eu tenho um criador, eu sou criatura, ser criado né é, eu tenha um movimento em conformidade com o criador em conformidade com o criador então olha que beleza, Fernanda, então realmente se eu tenho uma visão deturpada do que é a generosidade de Deus, por exemplo a bondade de Deus que é o infinito se eu tenho uma visão deturpada, se eu por exemplo, vamos pegar no, no, no exemplo prático. Ah, é, tudo bem, ele fala mal de mim na empresa. Ah, não tem problema, tá, ele fala de, mal de mim. Tá, não, tá bom, tá falando, tá. Ah, mas se fizer tal coisa, aí eu não aguento. Nós colocamos o mais. A gente coloca o mais, isso é uma coisa nossa. Então, nós ainda estamos em busca disso, né. Quando eu entendo Deus, Deus não tem um mais, e aí a importância por exemplo e aí a gente com todos todo meu respeito né as pessoas que professam uma uma uma crença diferente né mas quando a gente lê por exemplo no no, no velho testamento Deus abrindo e engolindo as pessoas e fazendo aquela ali a gente tem que olhar e falar puxa vida não, olha olha que interessante não não cabe quando eu olho um atributo de Deus que ele é infinitamente bom quando eu olho e penso puxa eu tenho um lugar circunscrito, um inferno, onde essas pessoas estarão lá. Isso é meu. Eu quero que tenha um inferno, né, Fernanda? Aquele cara que me é, atazana na empresa, eu quero que ele vá para o inferno. Sou eu. Isso é meu. né? É a minha visão. Tal. Então, você, você, a sua pergunta é muito importante. Em termos práticos, como eu entendo o Criador rege a minha vida? E rege em tudo. É social, é político... É no ambiente familiar, é em tudo. São meus atos da vida. Não sei o que você acha, Regina. Eu quero alemão, uma que vocês foto do de caderninho. Eu só quero uma <risos> foto do seu caderninho, Raposo. Eu, eu, eu tenho essa impressão. Como nós entendemos. É. Eu, eu achei essa frase sua sensacional, de verdade mesmo. Já anotei, inclusive. Como a gente entende o criador, a gente mede na nossa vida. Eu achei sensacional, porque. É isso, né, gente? Se a gente entende um Deus punitivo, é punitivo. Se a gente entende um Deus vingativo, é vingativo. E assim vai, né? Adorei. Arraso. Obrigada, já anotei. Vai daí. Vai daí, gente. Regina. Então, e quando a gente personifica Deus, né, como o Raposo trouxe, a gente começa a confundir ele conosco e esquece desses próprios atributos que talvez é, mostraria o outro lado da moeda. Né? Então, como o Raposo trouxe, se eu acredito vingativo, ele vai ser... É, é, porque eu acredito que é, ele vai ser. E a gente esquece que... É, através e aí, algumas pessoas podem até se perguntar, né? Mas como eu reconheço Deus, né? Já que eu não tenho uma definição bem clara de como ele é, então aonde eu vou encontrar Deus? Como que eu vou justificar? Como a ciência vai me provar? E aí a gente vai vendo que dentro da leitura filosófica e científica a gente teve vários é, cientistas e filósofos que trouxeram essas definições, muito, muito parecidas com o que o próprio Kardec trouxe, e como que ele a gente reconhece pelas suas obras. E aí, quando a gente personifica Deus, até pegando esse gancho, a gente acredita que Deus vai errar. Então, essa pandemia está acontecendo porque Deus é mau, ou porque ele é falível, porque é o nosso olhar diante da situação. Mas quando a gente conhece a obra divina, que é através das leis morais, as leis naturais, a gente percebe que não tem erro, né? Tudo encadeado, né? Então, assim, você não vai levantar hoje de manhã falando assim, nossa, o planeta Terra vai virar, vai virar o contrário agora. Não, ele girava lá pela lei, de rotação e translação, gente, eu não sei, não né, lembro tanto disso, mas olha, não, hoje ele vai virar o contrário, né, nossa, é, é, não, a gente vai acordar amanhã e vai estar trocado a Terra com Marte, não, isso não acontece, é perfeita, a sua obra é perfeita, a sua obra é absoluta, e aí quando a gente se depara com a imperfeição, a gente tem que lembrar que a imperfeição é do homem e não de Deus, né, é uma, é, talvez é, nós como seres humanos, nós vamos, é, somos seres perfectíveis, mas de uma forma relativa, Deus é a inteligência suprema de uma forma absoluta. Né? Então assim, se a gente, é, hoje a gente se depara com situações que a gente pode pensar, nossa, Deus está errando? Não, quem está errando somos nós que ainda somos imperfeitos, porque ele é perfeito em suas leis, e nas suas obras então na dúvida quando eu tenho a dúvida ah, aonde eu encontro Deus qual é a prova de Deus é só ver as obras que ele criou né as nossas células a, é, o nosso corpo ele fu perfe é, funciona perfeitamente né é, você Fernanda talvez possa dizer até melhor do que eu é, passando dias ou meses, a gente tem um corpo novo, as células vão se substituindo e a gente vai se renovando. Então, isso é a, é, mostra a perfeição da obra. E aí, às vezes, a gente pensa, né, é, do homem, nossa, o homem é inteligente, os nossos cientistas são muito inteligentes, eu não quero criticá-los, mas às vezes vem uma soberba, né, daquele lance assim, não, eu criei isso, eu fiz isso, mas a gente esquece que essa criação, esse desenvolvimento científico vem de uma base que é das próprias leis naturais e as leis morais que próprio Deus nos trouxe, né, e aí tem até, até uma piadinha, não sei se vocês conhecem interna, no meio, né, que o cientista vem assim e fala, nossa, eu consegui criar o homem, né? Agora, com os meus experimentos, consegui desenvolver o homem. Aí Deus pergunta para ele assim, a base de quê? Ah, do barro. Aí ele vira, então, cria o seu próprio barro. Né? Então, nossos, nosso desenvolvimento, da nossa inteligência está baseado naquilo que a gente já tem, que foi criação dele. Então, é importante a gente considerar né, exatamente esses atributos. Né, que ele é único, onipotente, imaterial, imutável, infinito, eterno e soberanamente justo e bom. É de uma inteligência além da nossa capacidade de é, definirmos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa chegar perto dele, que é através da nossa evolução. Então, à medida que a gente vai evoluindo, Moralmente, intelectualmente, a gente vai compreendendo um pouquinho mais quem é, quem não, o que é esse Deus, né? Mas ainda nos falta recursos. Faz sentido, gente? E, o que você eu... vai trazendo, né? Só para amarrar, dentro do que você trouxe, Raposo, e do que você está trazendo dos atributos, como uma forma da gente poder também. É, é tentar definir Deus, que na verdade é indef... não dá para definir, não né? Não mas a gente vai se aproximando à medida que você vai listando uma série de atributos, e aí eu gostaria de trazer uma outra frase também de Leão Denim, no livro Depois da Morte, é, dizendo que, é, ele nos traz o seguinte, Deus se impõe ao nosso espírito, mas escapa a qualquer análise, o ser que preenche o tempo e o espaço, não será jamais medido por seres que o tempo e o espaço limitam, Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Então, é, listar os atributos, assim como os Espíritos superiores listam uma série deles na questão número um do livro dos Espíritos, nessa questão que é paradigmática, ela é, rompe padrões, é, pelo menos eu não, não conheço, até pela minha ignorância, de, obviamente, não saber como as outras religiões funcionam, ou mesmo sistemas filosóficos, de ter uma questão dessas, quando você começa a questionar o Criador. Não lembro de alguém dizer o que é. Então, obviamente, você quer se aproximar, através disso, é, dessa força maior, dessa consciência cósmica, do absoluto, de qualquer termo que nós possamos é, cunhar em relação a Deus, mas que ainda nos encontramos muito distantes, porque o tempo e o espaço nos limita E aí, nesse sentido, é dito que toda a sua criação é infinita, mas Deus é eterno porque ele não se limita ao tempo-espaço, e espaço, ele está fora do tempo-espaço. e espaço. E vai se criando, e aí Herculano traz isso um pouco no Ser e a Serenidade, dentro de, da sua obra, que se cria uma polaridade entre Deus e o homem, que é diferente das análises metafísicas, em que um terceiro elemento é introduzido nessa tríade, que é Deus, Espírito e o mundo. É, o Espiritismo nos traz, nesse sentido, uma relação é, íntima entre Deus e o homem, mas tendo como mundo um meio, um meio onde ele se encontra projetado, para que evoluindo, e à medida que ele for ampliando a sua capacidade intelectual, ele for ampliando a sua capacidade de sentir, ele consiga refletir cada vez mais o que é Deus. Que eu quero que responde um pouquinho daquilo que o pessoal tem comentado no chat, e uma pergunta muito interessante do Carlos Valério, Por favor, comentar sobre a frase fomos criados na sua imagem e semelhança, é, que me parece que caminha um pouquinho disso, quer dizer, o, o princípio inteligente, quando inicia a sua jornada de milhões e milhões de séculos, à medida que ele vai se aperfeiçoando, enquanto espelho da vida, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ou seja, a mente é o espelho da vida em toda parte, e à medida que ele vai ampliando a sua capacidade consciencial, ele consegue refletir de uma maneira cada vez mais próxima da perfeição. Nunca de forma perfeita, porque seria uma fusão na criação, como nos trazem, inclusive, as doutrinas panteístas, né, Raposo? Que Kardec questiona que uma doutrina panteísta se assemelha às doutrinas materialistas. Porque se você se funde ao todo, ao Criador, e você perde a tua individualidade, não há diferença nenhuma entre um materialista e um panteísta, por mais que o panteísta diga que tem um olhar é, espiritualista. À medida que o ser vai evoluindo e alcança, por exemplo, as esferas crísticas, como Jesus alcançou, um dia teremos condições, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, que é interpretado no olhar de diversas religiões como sendo Jesus o próprio Deus. Quando, na verdade, ele coloca que ele alcança o um nível evolutivo, que ele consegue, de alguma forma, evoluir. É, refletir Deus, mas não 100% nos seus atributos, porque também quando ele é questionado, é, ou quando ele, ou quando afirmam a ele que ele é bom, ele diz, bom é meu pai, porque aí você alcança um atributo é, num nível que ainda é inatingível para nós, né, Raposo? Concordo totalmente, Alejandro. É, eu, eu vou ter uma certa dificuldade, porque... A, a Regina fez algum, falou algumas coisas que eu achei muito interessante. É, você também agora, Alejandro. Né? O da Fernanda eu já havia comentado, mais mas, eu, a, né? mas a, a Regina, e eu, talvez eu não consiga capturar tudo, mas umas coisas que eu achei muito interessante. E também teve, o chat vai acontecendo aqui, às vezes teve uma pergunta do, do Luiz Soares, que apareceu, eu não consegui anotar, mas também parece muito importante. Mas eu, queria, eu não queria perder uma coisa. Você falou uma coisa, Alejandro, que é Deus se impõe. Né? Que, que está numa das obras que você citou, né? Deus se impõe. Né? Olá, pergunta do Luiz Raposo. Ah, isso ótimo, perfeito. Ah, isso, como o nível territorial, ótimo, é isso mesmo que eu queria, tá? Porque me fez lembrar, perfeito. Obrigado, Luiz Soares. É, vou, vou, vou responder essa daqui. Olha que interessante. É, não deve ter problema para a Doutrina Espírita. Olha que coisa interessante. Você não precisa ser um letrado. Você pode ser até, olha isso, analfabeto. As pessoas que no século XIX acompanhavam com Kardec nas sessões nas sessões e estudos, alguns eram operários que não sabiam ler e escrever. As pessoas liam o livro dos espíritos para eles. Até, até me arrepia. Muito obrigado pela contribuição. Então, quando eu vi essa questão, eu falei, preciso, preciso falar isso. Porque, às vezes, a gente a gente é... É claro, o conhecimento acadêmico Ele nos ajuda a pensar, a poder concatenar ideias e tal, mas para a doutrina espírita não é necessário. E, e olha que coisa interessante é, e aí vai um pouco também no que o Alejandro falou nós temos vários sistemas filosóficos várias ciências né? então para você estudar uma por exemplo para você entender por exemplo vai pegar Descartes e mergulhar nos escritos dele normalmente você não consegue sozinho você precisa usar um, um comentador quem é um comentador? É alguém que fala sobre o livro, para depois você mergulhar. Ou você precisa de alguém que esmiúce é, o sistema dele, como que ele fundamenta tudo lá. Kardec não precisa. Kardec, ele é muito simples. Claro, nós temos o debate de ideias, mas Kardec, qualquer pessoa pode pegar o livro, ler e vai entender ele é muito simples no sistema, ele não é rebuscado. Então, respondendo a isso, Luiz, obrigado, muito importante essa questão, tá? E lembremos, tá, Kardec, inclusive, no, tem um, na Revista Espírita de 1861, acho que é 61 ou 62, ou 63, é um desses anos, é, tem um discurso aos Leonen, Leon, Leon, leonenses, onde um dos operários faz um discurso também. Ou seja, mostra que eles, que eles participavam lá, estavam lá juntos, você vê. E Kardec fala, tá bom, o espiritismo, ele, ele alcançou as, as castas altas, né, ele fala isso lá e tal, né, mas ele mostra também o seu poder, né, em toda a sociedade, tá, muito importante isso. Obrigado por ter resgatado a, a questão. A, o Alejandro falou do Deus se impõe, eu não quero perder isso, Deus se impõe. A, a Regina falou uma coisa muito, muito interessante, né, ela falou assim, ah, quando eu olho, e é o que também está na doutrina, quando eu olho a obra, por exemplo, eu olho, eu olho aquilo e eu sei que está longe da minha inteligência. Essa é uma outra maneira que eu consigo saber que existe um criador, né? E ele vai, e aí, Regina, uma outra coisa que você destacou, você até falou com todo respeito aos homens de ciência, que às vezes existe a soberba, né? E aí eu me lembrei de, de, um, de uma comunicação que está em céu e inferno, né? Na hora que você falou isso, eu lembrei disso na hora. É uma comunicação muito importante, tá? No Céu e é no um Inferno, o nome, se não me engano, é um ateu ou um ateista, alguma coisa assim, vai depender da tradução, um ateu. Que é que eu posso falar mais à frente, para não perder o raciocínio, mas eu tento falar, porque ela vai ela vai mostrar exatamente, acho que ela vai muito propício a isso, a, a de repente, que é soberba, pode ser do homem mas eu gosto de colocar nossas vezes, a nossa vezes, o nosso soberba, o nosso orgulho, né? Sim. E, e como, eu, como eu me deparo depois de uma existência quando eu estou do outro lado? Bom, a gente volta a isso depois, tá? Desse da soberba. Mas esse você falou do, do, quando eu olho, eu olho a natureza, eu olho a, a criação e eu penso que ele está longe da minha inteligência. Isso é fato, né? É como, é como é, Voltaire vai falar, você tem um relógio e eu vejo aquele relógio funcionando muito bem e eu não chego e falo, que lindo, esse relógio é inteligente, esse relógio se fez sozinho. Alguém fez aquele relógio. Alguma inteligência fez aquilo. Ele não se criou. Alguém fez aquilo. Então, quando eu olho a criação, e aí, como você falou, puxa, cada átomo tal tal, as coisas vão se... É, você tem um, todo esse, esse complexo no nosso corpo tal, né? e Você tem planetas, né? Tudo é, se encadeando perfeitamente. Há uma inteligência... E aí Kardec vai dar até, e aí de novo na Gênesis, ele vai, tar, vai dar até o um exemplo de um pêndulo. Você, você joga o pêndulo naquele, naquele negócio que você joga, vai batendo e vai a força, vai fazendo assim. Né? E aí você fala, ah, tá bom, aquilo é mecânico. Ele é mecânico. Eu joguei, ele vai lá e vai fazendo mecanicamente. Só que alguém cal calculou força, alguém calculou, calculou leis matemáticas para que funcionasse daquela maneira. Alguém criou leis, que nós olhamos como leis de gravidade, ou leis de atração e repulsão, que funcionam de... Não há como você não olhar isso e não ver que há uma inteligência. E aí que, então, vai a minha humildade, né? De olhar e falar, simples, algum ser humano é capaz de resolver essa equação? Alguém é capaz? Está longe da nossa inteligência, né? Aí o Alejandro falou que Deus impõe, né? então, ah, esse, Leon Denis. Leon Denis. Ai, isso Leão Denis, É isso, obrigado eu não, é verdade, né, é importante, é importante, é importante esquivou nesse momento Leão Denis, é. Automaticamente. não é qualquer um eu, eu, eu sou inocente né? eu sou inocente sim, ele se impõe e olha que interessante, terceira parte do livro dos espíritos, das leis morais tá lá, lei de adoração se impõe se impõe. Quando a gente lê todas as leis, a gente percebe que tudo está entrelaçado nisso, mas essa é específico. É uma lei de adoração. Eu, quando eu me coloco nesse, nesse pé de que eu sou a criatura e alguém superior, é a humildade. Eu começo a quebrar algumas coisas. Eu quebro a soberba, Regina, que você falou, né? Eu quebro o orgulho. É que a gente vai falar mais vai falar mais tarde dessa comunicação do um ateu ou um ateísta né? eu quebro isso, então sim, se impõe e é uma das leis, e lei é uma coisa que a gente tem que seguir não, é, não há como, mas a gente é torrão, né pessoal, nós somos torrões, né então e aí cai naquilo, e aí cai então, na prática e aí Fernanda, aquela uhum. prática como você falou, qual é a prática da coisa e tal eu crio os mais, eu crio as vírgulas eu crio os sinões, né, tá bem claro lá, olha, siga assim ah, mas acontece isso mas a carne é fraca. Mas aquela pessoa falou aquilo. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tive oportunidade. Ah, mas eu não tenho aquilo. Eu queria comentar isso, o comentário do Deus impõe, do que a Regina falou aí. Isso, esses são os comentários que eu queria falar. Obrigado. Manda aí, Fernanda. É preguiça também, né? A gente tem uma certa preguiça, porque entrar no conhecimento e se aprofundar no conceito Deus, né? que toca na nossa própria existência, na criação, naquilo que é maior do que a sua capacidade de entendimento racional pode alcançar, exige trabalho duro, né? exige modificação, se reinventar em diversos aspectos, aceitação de uma série de questões que a gente fala, ai, tô com preguiça disso aqui esse aqui não vai dar agora não, tô com preguiça, né, como o Raposo falou, a lá, claro, amar é o próximo como a ti mesmo, ah, mas tô com preguiça, posso amar só em dias de semana, e no final de semana não? Porque é isso, porque a gente precisa mesmo é, tocar naquilo que ainda nos incomoda, né, visitar o conceito de Deus, o que, como esse conceito é, está inserido na sua vida, como isso te cutuca quando você pensa, Deus, né? quando você sente uma dor e Deus me ajude, ou Deus me pague, ou vá com Deus, ou Deus te guie? Tudo isso, né? Como que esses conceitos que a gente fala, à torta e a direito, com uma certa frequência, realmente tocam a nossa vida? Né? O que você sente quando você para para pensar e para sentir? E para respirar Deus. né, O que, que, que passa na sua cabeça, aí, pessoal do chat, nós todos aqui? O que passa na sua cabeça quando você para para respirar Deus? Para estar em Deus? E a gente ouve tanta coisa, né? Não sou eu que falo, mas Deus que fala em mim. Deus, né? Deus que fala por mim, já errei até a frase. Mas enfim, a gente ouve tanta coisa, né? Eu não sou bombom, é Deus, como a Lê falou, né? boa meu pai e assim vai a frase de Jesus. Então, são interpretações no sentido de tentativas de explicação sobre como se sente, como se respira, como se transpira a Deus, né? Como é isso para você? Já parou para pensar por alguns minutos aí em sua vida por uma questão filosófica pirante como essa? Como você transpira a Deus? Como você exala a Deus? Como você representa o criador? Essas são questões que dá preguiça às vezes, né? Você falar ah, hoje é sábado, hoje não. Segunda, pode ser? Pode ser segunda? <risos> não é? Fala aí. É... Manda aí, Regina. E aí? Ah, desculpa. Imagina. <risos> e aí, assim, né? Quando, até quando você traz isso, né, Fih? Ah, até no... deixa eu só ver aqui, foi no Grande Enigma, né? É, o próprio Leon Denis traz essa reflexão, né? Como que eu posso chegar mais próximo de Deus, né? Como trazer Ele para minha vida, né? Primeiro, foi aquilo que a gente já vem conversando através de toda a criação dele. E quando a gente vai observar tudo isso, você vê, quando você faz uma viagem, né? Você vê aquelas, é, aquelas paisagens maravilhosas, você fala assim, né? Cara, como, de onde veio isso, né? É, então, é tão grandioso e até o Raposo trouxe essa reflexão, né? quando a gente compreende esses atributos, é, a gente consegue é, compreender a nossa própria história. E talvez a gente vá se deparando que assim, é, aquilo que eu não consigo mudar no meu dia a dia, na minha vida, é, é, talvez seja algo que eu tenha que passar efetivamente. Agora, aquilo que não está, que eu tenho uma possibilidade de, de mudar vai depender do meu trabalho, do meu esforço, da minha reforma íntima para conquistar e transformar a minha vida, o meio que eu vivo, a minha história. Né? Então, é, às vezes, a gente começa a culpabilizar Deus, né? Poxa, é culpa de Deus que eu estou passando por isso. Como é de. É, né? Nossa, é, Deus não me ouve, Deus não me vê, Ele não me ajuda mas quantas vezes a gente também não se ajuda, né? Quando você fala dessa reflexão filosófica, né? como que a gente pode chegar até ele? Né? A partir do momento que você compreende essa grandiosidade e, e se preenche dela, talvez, né? até o próprio Leon Denis traz, é, Denis ele traz né? a questão da prece e do amor, seriam os dois caminhos mais próximos, as, as duas formas que, a gente poderia chegar mais próximo e vivenciar a, a, a experiência divina? Talvez não é a prece decorada, mas aquela do coração, né? que eu, eu acho que foi, não sei se foi Herculano, porque foram tantos livros que a gente leu para esse momento, que ele, a, a, a questão de, de você estar tá, é, é, vivenciando a, aqueles ensinamentos que, que ele traz, ou é, in, sentindo através da prece ou do amor, e aí o amor, né, Raposo, do jeito que você trouxe, não tem o um mas, é amor pura e simplesmente, é um amor grandioso, exatamente como esse Deus nos ama e nos dá oportunidades de a gente fazer e refazer e se transformar, é esse amor que ele espera que a gente chegue, é, é, consiga enxergar as outras pessoas que estão ao nosso redor, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Aí não tem, talvez, o espaço para... É, talvez a gente olhar para a nossa história e perceber, bem, se tem alguma coisa dando errado, talvez eu tenha que olhar para mim mesmo, versus culpabilizar alguém né, nessa trajetória. É, acho que é isso. O que vocês acham? Oh, Raposo, eu queria, eu queria te passar do que a Regina tem dito e a Fernanda também, numa ideia que no Zé é colocado por Kardec, em toda a filosofia espírita, mas não é, é não é essencialmente o do espiritismo, que é a questão da imanência divina, né? é, Deus na própria criação, é, mas que não se confunde a criação com o Criador, porque aí Sim. cairíamos nas questões do panteísmo, como já coloquei, Sim. quer dizer, a fusão da criação no Criador e, e você se perde essa história toda mas que se conversa esse conceito filosófico de emanência divina, inclusive com aquilo que Paulo, é, ou na verdade não sei se é Lucas, enfim, em Atos dos Apóstolos, eu creio que é Lucas que nos traz, né, no seu versículo 28 do capítulo 17, quando ele diz assim, nele vivemos e nos movemos e existimos. Que que tem a ver com outros assuntos que a gente vai estar discutindo mais para frente, as questões científicas também, do fluido cósmico universal, de uma série de, de outras coisas mas é, como que essa ideia de Deus se impõe, mas não só na ideia, não só na sua concepção, não só na busca de um entendimento, através de atributos que ainda são, é, ou estão muito distantes daquilo que é Deus, mas ele vai se impondo pelo amor, amor é amor, não tem o mas, né? não tem a vírgula, é, mas como Kardec também vai é, é, destacando na Gênesis, quando ele vai falando e vai é, é, escrevendo os atributos de Deus de uma maneira mais aprofundada do que no livro dos Espíritos, e discute a ideia de que nós partimos de nosso referencial, e aí voltando um pouquinho ao início da discussão, né? quando nós projetamos as nossas imperfeições no Criador. E a obra ela parece imperfeita quando nós fazemos isso. E acabamos tendo um olhar muito ingênuo, muito infantil, inclusive de tudo aquilo que vai surgindo. Esse período da pandemia é um pouco disso, ou seja, a pandemia o que, que é? Um castigo divino? É um castigo divino se eu projeto as minhas imperfeições ao Criador, que é soberanamente justo e bom. É, então ele vai se impondo pela bondade, ele se impõe pelo amor, como se fosse um grande sol, que também é uma analogia muito poética de, de Léon Denis, linda, aliás, né? como esse grande astro-rei, em que ele vai atraindo, de alguma forma, todos os pequenos planetas, que na verdade são as criaturas, que vão gravitando e vão se aproximando cada vez mais da sua luz, como uma ideia de conhecimento e também de sentimentos sublimes, mas sem nunca se fundir a ele. Mas estamos sendo iluminados o tempo todo. Né? Para que algum momento a gente tenha esse entendimento, que se aproxime da perfeição do que é Deus, e consigamos vivenciá-lo, e aí nos aproximamos da prática. Porque isso é importante, o que, que é fundamental? Que, que diferença faz em nossas vidas discutir o que é Deus? Só na filosofia? Só no campo do intelecto? Não é isso, né? Kardec amarra tudo isso com uma prática, o espiritismo amarra com uma prática. Não vamos morrer na filosofia ou nas discussões né, intelectuais sem que isso me sirva de uma maneira prática para o dia a dia, né? Só fazer um adendo, Leão Denis, muito, assim, sem vergonha da minha parte... <risos> mas assim, é, pode se aproximar de Deus Que você não vai se queimar, tá bom? Mesmo ele sendo o sol Esse astro rei Mas ele não fala, ele fala do queimar <risos> É, mas o sol queima, né, meu queridão? Se a gente chegar lá perto... Queima não. não mas aqui Se a gente for é... de foguete pro sol, já era Se a é. chegar <risos> perto de Deus Pode tocar Deus Pode ser exemplo mais belo e puro desse Criador, como o nosso Mestre, né? que tocou a nós todos ali, sendo a, o espelho de Deus no dia a dia, né? tocando realmente a vida de todos que passaram por perto dele enquanto encarnado, e de todos nós a. 4,5 bilhões de anos tomando conta desse povo todo. O colega colocou no chat, só para esclarecer aqui a questão do, dos cientistas, eu acho que a, a irmã Rê. He que não é, mencionou a soberba no sentido de uma crítica em relação aos cientistas, mas em relação a essa postura soberba que é a verdade de todos nós, né? Mencionou cientistas, porque estávamos falando de cientistas. Mas eu sou cientista e sou muito Sim. feliz de estar com eles aqui. Muito <risos> obrigada. É acolhimento mesmo, tá bom? Vai daí. E, ó tô tentando chegar lá perto de mercúrio, tá? Quem sabe um pouquinho mais perto de Deus ali, entendeu? Mas eu vou pegar uma caroninha com o raposo, que ele falou que ele vai me dar uma caroninha até o meio do caminho ali, tá? Estou longe. É, é Mas até... que... Ah, aproveitando a lei que você trouxe isso, desculpa, Raposo, é, no Ser e a Serenidade tem uma frase de Herculano que ele fala que na medida que amadurecermos para a compreensão dos mistérios vitais, esses deixarão de ser mistérios para serem realidades cognoscíveis. Né? À medida que a gente vai conhecendo, a gente se aproxima dessa obra. O... Né? Uh... A Regina, na fala dela, ela falou uma coisa muito interessante, né, ela falou, e, e Kardec aborda isso, né, ele, ele vai falar exatamente da retidão, né, ele vai falar que no estudo da doutrina, né, a gente tem que ter retidão, a gente tem que ter constância, né, mas a retidão é uma coisa muito importante, né, é, e aí, é, no pop-up ali dos chats, eu vi a Lilian Ramaldes, né, talvez se eu uhum. errei, né, mas Lilian Ramaldes, ela até colocou assim, é, que ela lembra uma frase de Santa Teresinha que fala que vê que ela chega perto de Deus no, no silêncio. Deus no silêncio. Ou, Deus no silêncio, né? É a retidão, exatamente. E, e vocês, né, que são, vocês são... Olá. Isso, encontro Deus no silêncio, perfeito. Verdade, sim. Percebam que é, uma, uma das coisas, e Kardec vai abordar isso, né, e, a, e até com, com grande propriedade, Santo Agostinho, na questão 919, né, ele vai falar o ok, quê? Puxa, eu preciso parar e olhar para mim mesmo. É essa retidão. Então, é o... É deixar o barulho externo e o interno também, que é tão grande, o meu barulho interno, né? Então, Regina, é exatamente o que você falou. Então, é o parar para observar. E é nesse parar, no raciocinar tal, no pensar, né? Nesse aplacar das minhas emoções que eu consigo chegar perto de Deus, ou pensar nesses atributos. É assim, a retidão. A retidão serve para isso, né? É, uma outra coisa importante, aí o Alejandro falou da, da, da ação de Deus, como entender essa ação de Deus em todos, e aí tem essa, essa analogia que faz do sol, né, e aí é muito, a gente pode, pensando aqui, né, o que, como que a gente pode, de repente, chegar em algo próximo a disso, né, um exemplo próximo disso. Tomando nós como exemplo, a, a ação do Espírito, né? Nós temos no, no relato da doutrina é, como que é a ação dos espíritos né? Como que eles têm ubiquidade, dupla vista Essa ação, como, é que, ela se, como é que ela se dá e De repente eu estou aqui, mas eu consigo enxergar um outro lugar Eu tenho ações em outro lugar Aí agora, de novo, olha a importância de entender Deus Eu sei que atributos dele é o infinito então aquilo em que eu, olha, aí então tem ciência, a filosofia e a prática do negócio, onde tem a doutrina se eu vejo isso se dando com o espírito é só levar o criador na sua máxima potência não consigo entender, Até, então, aí, aí é claro, uma, uma incapacidade nossa ainda né? nós pegamos então, e aí a ciência faz isso muito bem, você tem a Fernanda, é cientista, né é, você precisa às vezes tirar as coisas do, de fora e, ter, e diminuir o escopo você tem que ter aquele escopo menor tal. então você, tá bom, não consigo ver Deus mas então eu tenho o espírito que eu ainda não conheço muito bem mas olha, olha, a ação do espírito como que é ah, então ele tem isso, ubiquidade do palavista ah, parece que o mecanismo é isso, legal aí quando eu vou pro criador eu sei que isso é no atributos ao infinito é assim que Kardec fala, ao infinito olha que beleza né? Então, eu tenho, eu tenho como, de repente, divisar o que seria isso. O que seria isso. Né? Né? Bacana, gente. Que tema, né? Que profundidade. É. Sim. Mas, Alejandro... Deus, não é, sim. Sim. É, eu não estou entendendo mas, que já passou uma hora. É... Alguém usou o a tempo Vocês usaram o vira-tempo? É é, é, nós temos uma hora, é, mas eu não quero perder o que eu queria usar aquele... Não, aquele não perca, lugar. por favor, fale. não é, Por é, favor, mas, mas a gente está anunciado. Falam... Ah, não, sim, mas vocês me falam quando for um momento propício. Eu não sei se seria agora, perto do encerramento. Vocês me falam, vocês têm pode a batuta, estar. vocês me falam que eu não, não eu uma falar, razão. Não, não, pode falar. Manda, ah, manda então, tá, então eu boa, gostaria, boa, porque, é, porque o que a, o que a Regina havia falado, e aí vai até no que a Fernanda leu de algum, algum amigo que escreveu no, site, no, no chat, né, que, a, que ele entendeu que a Regina não quis falar que o, a soberba do cientista, sim, ela não quis falar isso, né, e tanto que eu quero até usar isso como exemplo para ilustrar exatamente isso, né, nessa, nessa comunicação que Kardec tem no céu e inferno, e aí recomendo, a, oh, que coisa interessante, pessoal, aí é, uma recomendação a, a todos os nossos amigos que nos escutam, né, é o estudo da doutrina espírita, né, e de novo, né, lembrando, né, você não precisa ser um filósofo, você não precisa ser um bacharel, você não precisa nada disso. Ela é simples. E melhor ainda, dá para você até estudar gratuitamente hoje em dia, né? Vou fazer até um. E um... travou. travou. Vamos também. lá, Raposão. Vamos travou dar corda também. aí. Voltei? Voltou voltou. Voltou. voltou, voltou. Ah, tá. Então. É, bom, mas ao ser rápido, né? Por, por conta do nosso tempo, é né? Então, é, então, inclusive até é gratuito, você consegue estudar através da internet, né? Mas vamos lá. Então, esse está no seu inferno e ele fala exatamente do quê? De um ateu, né? um materialista, Um materialista, né? E ele tem o seu desencarne, né? Aí, após esse desencarne, a família dele pede né, para que a sociedade parisiense faça a sua evocação. Isso são dois anos após o seu desencarne, né? para saber qual era a condição dele, né? E a gente vê, aí quando a gente entrava em contato com a literatura de Kardec, a gente vê que era muito comum as evocações, né? Inclusive evocações até na hora do enterro. Tem evocações assim. Olha que olha que, que beleza. Evocações de suicidas, para trazer eles à realidade. É uma caridade que faz. Olha, olha que caridade. De repente, um, um irmão meu, que tem um desencarne assim, e aí eu o evoco, chamo, para o trazer a realidade. Essa é uma das maiores caridades que a gente pode fazer. Mas vamos lá. É, e aí, esse, esse, esse ateu, né, ele fala que ele sofre. E sabe qual é o sofrimento dele? É Exatamente porque. Olha o que ele fala, Alejandro. A imposição da existência de Deus. Ele fala assim, Deus existe. E isso me incomoda porque eu não consigo mais encontrar isso. É a soberba dele, Regina, que você falou. Por isso que eu até me arrepiei aqui. Eu me lembrei, de, de, de, isso eu não tinha notado nada disso, mas eu lembrei dessa comunicação, né? Então, ele fala isso. Né? E aí, olha que coisa interessante. O Kardec ainda vai depois, nas recomendações, os espíritos vão se esclarecer, porque ele pergunta, fala tá bom. ele está do outro lado, mas ele teve uma vida espiritual antes. Que ele viveu espiritualmente lá. Ele sabia da existência, ele encarnou... Tá, foi um materialista, um homem de ciência e tal, né? O irmão dele não é um homem de ciência, mas é alguém materialista também, que também tem seu desencarne, e também é evocado, né? Só que ele não tá tão, ele não tá tão é, embrutecido dessa forma, não tá com esses sofrimentos. Mas olha que interessante, ele fala que o sofrimento dele é pela ideia dele, que ele que era materialista, que achava que tudo se acabava, não existia a alma, e quando ele tá lá, tem. É o sofrimento moral você vê, do orgulho, é o orgulho, e aí ele vai falar na comunicação, olha que interessante, é o orgulho dele, é esse orgulho contra ele, onde ele vê o fato e fala, não tem como eu ir contra, e olha só, ele não se dobra, ele ainda continua falando, mas eu quero me dobrar, né, uma coisa interessante que serve como ensinamento, né? Então porque aí alguém pode perguntar, puxa, mas é, se ele veio do mundo dos espíritos antes, por que ele, ele não tinha essa ideia, né, é, essa ideia inata, que a doutrina muito bem trata, as ideias inatas, né, e aí o guia espiritual, né, da sessão parisiense vai falar, vai falar assim, que ele, na encarnação dele, ele veio com isso abafado, com essa ideia inata abafada exatamente para que com os esforços dele nessa encarnação, ele quebrasse esse orgulho dele, ele não foi feliz, ele não conseguiu. Então, quando ele volta ainda ao mundo espiritual, ainda tem isso a se trabalhar. É de uma beleza muito grande, né, a obra de Kardec, né? De, é de fazer a gente até cair em lágrimas, né? É isso. É maravilhosa essa obra, é, Raposo. É. É, é linda. É um manancial gigantesco de conhecimento, de luzes. E para todos nós que hoje abraçamos de alguma forma a doutrina espírita e nos toca a fundo, fica sempre o convite para um estudo aprofundado dessas obras que vejam só, se tivéssemos em mão, somente o livro dos Espíritos já seria um manancial gigantesco, mas nós temos, além do dito e conhecido, tentativo com o Espírita, temos toda a coleção da Revista Espírita, temos Leon de como aqui já foi citado, com diversas obras de cunho filosófico e poético, porque ele é um poeta é, com um aprofundamento fantástico, citamos Herculano Pires aqui, um dos grandes filósofos do Espiritismo, a pegada hoje foi essa, né, de tentar trazer um pouco dessas discussões, reflexões mais filo filosóficas. É óbvio que a gente não consegue esgotar o tema, Deus jamais será esgotado, é, nem quando alcançarmos as esferas críticas. Né? Deve ser é, um tema amplamente debatido por esses seres superiores. né? É, mas é o nosso primeiro momento, é o primeiro tema, né, de fato, do início deste curso, e nosso profundo agradecimento, ao Raposo, porque foi fantástico, né? Uhum. Tenho certeza que todo mundo que foi nos acompanhando através do canal da M. Osasco, um abraço carinhoso a cada um de vocês que foi participando através do chat, uhum. é, mais de 100 pessoas aí acompanhando, então muito bacana. Isso é um grande ganho através das redes, bem utilizadas, e alcançar o maior número de uhum. pessoas possível. E a gente sabe, porque tem recebido mensagens de muitos outros que por outros compromissos não conseguem nos assistir ao vivo, mas estarão assistindo em outros momentos, e de fato, se tem acontecido. É, o nosso momento de abertura, até hoje, teve mais de duas mil visualizações, então fica a nossa gratidão uhum. enorme, porque as pessoas estão abraçando, né, este curso, entendem que faz, vai fazer diferença né, para elas no dia a dia, e esse é o grande intuito. Então, muito obrigado, Raposo, muito boa noite, meu amigo, é, você voltará com a gente no módulo 3, que tem o título, tema central de principal e tal. 26 de abril, para que nós possamos discutir inteligência e instinto. É, semana que vem daremos continuidade à discussão sobre Deus, mas aí Deus e a ciência, é, com um convidado especial Arismar Leon, que é da Associação Médico-Espírita do Planalto, lá de Brasília, é, presidente da AM Planalto, um cara que também é, gosta muito dessas questões filosóficas, científicas, então teremos mais um, um dia de discussões muito proveitosas, né? Então, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Eu que agradeço a toda a equipe da meus asco é, também quero aproveitar e agradecer aos amigos, eu vi que tem pessoas do Obreiros do Bem, né, é, acompanhando aqui, então, meu, meu agradecimento muito grande ao Obreiros do Bem, tenho muita saudade do, dos grupos de estudo presenciais, né, das aulas presenciais, né, então, meu, meu muito obrigado. É, também meu obrigado a, a outros amigos que acompanharam estiveram presentes, né, tem o um pessoal do Army, que também é eu sei que presente aqui, então, e, e em especial a você, Alejandro, pelo convite, Regina, muito obrigado, Fernanda, né, Por, pela oportunidade, né, de estudo, de estudo, né, e como recado final, se eu posso contribuir algo, é, é o quê? É debrucemos-nos na obra de Kardec, né? Então Kardec deixou aí, né? Deixou algo muito valioso para nós, né? Um roteiro de vida, né? Que é muito bem estudado, né? É, muito bem é, olhado em seus preceitos, em seu encadeamento, tem o que é necessário para que a gente possa é, aplacar essas dores da alma, né? que são criados por nós mesmos, né? A nossa condição, né, pessoal, de estarmos aqui na nossa na terceira ordem, né, na escala espírita, nós somos espíritos de terceira ordem, é pelo prazer que nós temos disso, né? Então, vai um pouco do que a Fernanda havia falado, né? No, a Fernanda falou numa das falas dela ali, é, nós temos o... falou da preguiça, né? Nós temos o prazer, né? É o prazer. Nós sentimos prazer em estarmos nessa condição. É isso que nos move. Então, nós viemos de escolhas assim então isso por mais que de repente eu olhe e fale, ah, se impõe a mim mas é por conta de uma escolha minha né esse mesmo quando eu olho falar ah, mas um desejo que que eu não consigo né é transpor é de uma escolha minha é de uma escolha minha quando que a gente vai começar a escolher diferente qualquer momento o tempo não existe a gente tem uma eternidade essa é a palavra de consolo, né? Então, estudemos Kardec. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. É, só sinto que vi que muitas perguntas apareceram. Não dá para, infelizmente, a gente não consegue transpor por todas, né? Tem comentários muito bons que dá para a gente discorrer e, e pontuar muito bem, mas o tempo é escasso, né? Mas não é nada de que a pessoa, que as pessoas, cada um de nós, não consigamos nos debruçando na obra de Kardec seguir adiante. E também de toda forma nós temos vocês na semana que vem, né? Então, estou com vocês juntos, Vamos né, para continuar a jornada. pessoal, muito obrigado, muito obrigado. obrigado, obrigado. obrigado maravilha. muito obrigado. regina querida, muito boa noite, obrigado pela tua presença. estaremos juntos em vários outros momentos para dar continuidade ao nosso curso. sim, é um prazer estar aqui com todos e poder aprender, né? mais do que contribuir e é aprender com o chat com as reflexões que fazemos em conjunto, é uma gratidão. então gratidão para todos os amigos, para to, todo o pessoal que está acompanhando o chat e a vocês, né, Raposo, Alei, Fernanda, gratidão pela oportunidade. Legal. Antes de passar para a Fernanda, que vai encerrar com um momento é, especial para a gente, mais uma vez grato né, a, a todos vocês que foram nos acompanhando através do canal do, da Meus Asco, o canal da Me Brasil e os outros canais que têm nos retransmitido. É, fica aí o convite para curtirem. É, é, o nosso canal aqui no, no YouTube, que é o arroba tem aí na tela, é, o Facebook também, onde nós conseguimos aí é, passar um pouco daquilo que nós estamos fazendo, é, também arroba e no nosso Instagram, né, que a gente toda semana tem alguma coisa nova lá, e falando um pouquinho sobre os temas que a gente tem discutido também, arroba ame Osasco. Um abração para o Carlão, para o nosso querido amigo Carlos, que está na Sim. técnica, é, para o Alan, que esteve hoje no chat, através da, da ame Osasco, e, querida Fernanda, muito boa noite. Mais uma vez juntos, vamos em frente e o encerramento com você. Momento arte no nosso curso Ser Interexistencial. Livro de hoje, Parnaso de Lentúmulo. Agradecimentos especiais ao nosso amigo Chico Francisco, que se dedicou tanto a nos trazer informações do mundo espiritual para enriquecer o nosso entendimento do que está nas obras de Kardec. Gratidão, irmão. O poema de hoje tem o título Deus. Quem, se não Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz a excelsa luz aquece se banha. Quem, se não ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, interme piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Poema este, de Cunho de Antero Quental, trazido a nós, por Francisco Cândido Xavier. Uma semana linda. De muita paz, banhados na luz dessa arte tão bela que é a poesia. Muito boa noite a todos. Boa noite.